Eu tava vindo pra festa junina, vocês não acreditam, velho. <risos> Por que, que ele tá descendo o, carro, o microfone? <risos> <risos> Por que? o Red tá é especialmente bom hoje. Eu não sei nem porquê. Não tô entendendo, eu não tô entendendo 90% das coisas que eu tô assistindo, caralho. O meu cérebro tá derretendo. Puta que pariu.